Eu sou a Fabiane, tenho 40 anos, sou mamãe da Alice, eu sou professora, ah. é, e atualmente eu trabalho na creche Laura, sei, Laura Mota, com acompanho crianças especiais. Minha mãe perguntava, você vai fazer o científico ou o magistério? Não, eu quero o magistério porque eu quero trabalhar com crianças. Aquele, aquele sentimento de mãe e o sonho de ser mãe sempre no meu coração. A primeira vez que eu descobri que eu estava grávida, a gente nunca imaginava o que viria pela frente, né? Sempre a, a pessoa, a mulher que deseja ser mãe, vem aquele sonho não, nunca pensa no pior. Sempre pensa, vai dar certo. E eu fui com aquela certeza, aquele sonho de, de vai dar certo. E na primeira vez, quando completou três meses, veio a notícia que não ia dar certo, que a gestação parou, não foi pra frente. Foram, no total, cinco abortos. Até o terceiro, os médicos nunca é, é, tiveram a ideia de procurar saber o porquê. Porque todas as perdas, os três primeiros foram é, dados como um aborto espontâneo. Só que nenhum foi espontâneo. Todos eu tive que internar, é, ficar na ala da maternidade. Aquele sentimento de todas as mães ali levando o seu filho embora e eu sem nada. Cinco vezes. Até no quarto, um médico, por obra de Deus, Deus foi lá e falou, não, essa tá sofrendo demais, vamos lá, vamos descobrir o que que é. E o médico pediu um exame, e aí o exame deu que eu tinha trombofilia. E aí até então eu engravidei de novo, e ele falou, ó, oh, vamos tomar todos os cuidados, tratando como se fosse a trombofilia. Comecei a tomar as injeções, mas aquele sentimento das perdas anteriores, eu já fui com a insegurança de não vai dar certo na minha cabeça. Já era o quarto. Na minha cabeça não vai dar certo, mas no meu coração vai que não desiste. Deus tá falando que agora vai dar certo. E aí quando foi no quarto mês, mesmo, mesmo tomando as injeções, mesmo fazendo todo o cuidado, saindo do serviço, ficando só deitada, não deu certo também. Fui pro hospital, tomei as injeções, coloquei os remédios porque não tinha contração, não dava o aborto. E aí aquele sofrimento, ah, aí me colocaram ainda num quarto da maternidade com aquele cachotinho transparente Que nunca sai da minha cabeça, aquele cachotinho transparente Onde que vem o um neném e o meu neném não tava ali Pela quarta vez Aí as minhas amigas, ah, adota Você gosta tanto de, de criança Não tenta mais não, porque se não deu certo quatro vezes Não vai dar certo mais Às vezes é Deus te avisando que não vai dar certo eu, gente, mas no meu coração tá falando que vai dar certo, eu não vou desistir. E aí a gente resolveu tentar mais uma vez. E a médica falou assim que pela minha idade, já tava 36, 38 anos, eu não ia conseguir engravidar mais da forma natural, porque a minha reserva ovariana já estava, já tinha diminuído. Eu saí de lá aos prantos com um, o, uma lista de clínica de fertilização em vidro, que ela disse que eu só ia engravidar com a fertilização. Nem com a inseminação não ia dar certo, porque a inseminação, eles iam colocar o neném lá e corria o risco de eu gastar o dinheiro à toa e perder o neném também. Aí eu e meu esposo falaram, então, infelizmente, nós não temos condições de, de pagar uma clínica de fertilização de, e não dar certo também, não ser 100%. O meu sonho por água abaixo, mas no meu coração nunca sair aquela cebola. Você tenta mais uma vez não, eu tenho. vai mais uma eu tenho. vez, e a médica falando se você tentar, você vai perder, se você tentar você pode morrer e aquela sensação, eu vou mais uma vez cheguei em casa, comecei, falei, vamos tentar mais uma vez não, vamos pôr o Dil. fui na médica falei, então vamos pôr o Dil então porque a gente ainda não decidiu se vai ou não aí chegando lá ela falou, porque a... o comprimido você não pode mais a ligadura não tem como você não teve nenhum vamos colocar o Dil. E eu ainda brinquei com ela, olha pra você ver como que é coração de mãe, eu ainda brinquei com ela e falei assim, mas se nesse meio tempo eu engravidar, olha como que o sentimento de mãe ainda tava, tava, é, eu falei, se nesse meio tempo eu engravidar, ela falou, nossa, mas não vai de jeito nenhum, é, ter, é pouco prazo, e foi batata. Foi no tempo. Foi, no tempo de Deus, a quinta, olha aqui, a quinta gestação, e, e... Aquele medo todo no auge da pandemia, além do meu problema, da minha dificuldade, da trombofilia, do, do neném não vir os nove meses, deu de ter risco de perder de novo. A gente fez é, muito esforço, eu e meu esposo, é, muita oração da família, dos amigos, sempre com, com é, vibrações positivas. Mas a gente não tira aquele frio na barriga de que Ai, vamos mais um mês. Não, deu certo. E o mês que vem? Foram cinco meses. Cinco, no quinto mês, eu não tinha nada dela ainda. E a, pela médica, ela ia nascer com sete. Eu não tinha quarta, eu não tinha roupa. Porque de eu ficava medo de, de medo, medo de, certo, de não de dar novo. certo de novo. A trombofilia, o que, que acontece? É, eu, tenho que to eu tomei 348 injeções, todas na barriga. Não podia sair em outro lugar, porque é anticoagulante. O meu sangue não, não ia... Pro neném, é onde que parava de, de desenvolver e eu não tinha um aborto espontâneo Então todas as vezes que eu descobri que, eu, que o meu neném tinha morrido Todas as vezes foi quando eu fui fazer ultrassom Eu não sentia sintomas nenhum Então eu chegava para ter uma notícia boa e eu tinha uma notícia ruim Entendeu? Então aquilo foi me, me, me angustiando muito mais Toda vez, até na última agora da Alice Quando eu tinha que fazer ultrassom Eu falava, meu Deus Tira isso da minha cabeça, tira esse sentimento do meu coração. Eu sei que vai dar certo, eu sei que Nossa Senhora tá comigo, ela tá consagrada a Nossa Senhora, mas eu não sei se vai dar certo. A cada injeção que eu tomava, uma lágrima escorria, eu pedi a Nossa Senhora, ela tá consagrada a Senhora. E eu tô fazendo o máximo, todo o esforço do mundo, para ela vir. Então, eu tenho certeza que se dessa vez não deu certo, não foi por minha culpa, não foi por culpa dos médicos, é destino mesmo. E assim, ela veio com nove meses, perfeitinha, esperou os nove meses. O que a médica falou que ia ser com sete foi com nove. E ela é muito inteligente, muito esperta e a gente achava que por ter tomado esse monte de injeção, outros medicamentos que eu tive que tomar, repouso, aí eu fiquei de repouso, eu engordei, eu tive a diabetes gestacional, aí eu tinha que fazer a dieta, tinha que fazer a caminhada, mas não podia caminhar muito porque eu não podia fazer esforço. Então, assim, tudo que estava ao nosso alcance a gente fez e Nossa Senhora nos deu essa graça, nos concedeu a Alice e é o nosso maior sonho realizado. Mas é uma sensação de... Não acreditar naquele sonho que estava sendo realizado, até quando ela tinha dois meses, eu acordava, eu e o pai dela, a gente acordava de madrugada chorando, os dois chorando, é, olhando o berço, olhando ela do nosso lado e não acreditando que, aquilo, que aquele serzinho petitinho que todo o nosso esforço estava ali, a recompensa estava ali, a bênção estava ali, o nosso milagre. Se o seu sonho é esse, você tem a vontade de não desiste. Milagre acontece, sonho de mãe. E se você tem o sonho de ser mãe e tem aquela certeza que vai dar certo, não, não procura outros caminhos. Porque uma hora Deus abençoa. Oi, mamãe! <risos> da, dá um upa na mamãe? Ah, hum. oh, hum. mamãe! Cadê o beijo da mamãe? Dá um beijo na mamãe. Ah, e o carinho da mamãe? Hum... da mamãe, essa é a Alice, o nosso milagre, a nossa sexta tentativa que deu certo, né Alice, a, a, a Alice a gente consagra, é, consagra ela a Nossa Senhora também, né Alice, e ela ama a Nossa Senhora, parece que de, desde a barriga, todas as orações, todo, todo dia na hora do terço a gente rezava com ela junto. E ela tem um amor incondicional por Nossa Senhora. Não desiste, porque é uma sensação maravilhosa, é um amor maravilhoso. A minha mãe falava isso comigo e eu não acreditava. E ela ainda brincava, eu acho que toda mãe fala isso. Quando você tiver o seu, você vai saber que a gente dá a vida por eles, se precisar. Adoece a gente fica ah, querendo pai. adoecer no lugar deles. Hum. E assim, é, é uma sensação maravilhosa. É, o primeiro dia das mães que eu passei com ela comigo foi o melhor da minha vida, porque antes, os dias das mães para mim era sofrido, porque eu lembrava das perdas. Então assim, aí as pessoas até falavam comigo, falavam ó, você é mãe, a minha irmã, minha mãe chegava pra mim com flores, ó, parabéns pra você, você é a maior de todas as mães, você é a mamãe guerreira. Eu ainda pensava, falando, não, mas eu não tenho meu bebê comigo. Parece que elas também, por acompanhar o meu sofrimento, também tinham a certeza que um dia eu ia ter a Alice nos meus braços. E um abraço para todas as mães. Feliz dia das mães.